Quem pode obedece, quem tem juízo? Alguma vez você ouviu isso? É tanto vazio, não cê sabe com quem tá falando De um lixo egocêntrico que tá só se enganando mas é quem pode obedece, quem tem juízo? Alguma vez você ouviu isso? É tanto vazio, não cê sabe com quem tá falando De um lixo egocêntrico que tá só se enganando É tanta soberba na boca de quem teve tudo na mão Nasceu no Very Easy e tá se achando chefão Aí é vem o sonso, tem todo Você foi encarcerado, mirado Na escola, na rua, no rolê, no trabalho Aí pensa que o mesmo soldado que Te bateu no quadro liberou o pai Porque papai é engravatado Tá disseminando o ódio, como não, meu caro Que apanha não esquece Quem bate tem que ser cobrado A minha visão de juízo É não deixar que me deixem calado Se eu deixo eles por cima hoje Amanhã eu sou pisado Se você deixa eles por cima hoje Amanhã você é pisado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 minha poesia, com quem pensa que tá falando É o baralho, segura a língua e assobeba, seu otário Não importa o seu saldo bancário No final do jogo todos somos latados. Você pensa que é quem? Você é só aquilo que tem Sem os seus bens Do seu lado sobra alguém Você pensa que é quem? Você é só aquilo que tem Sem os seus bens